Tá aqui no bairro Bela Vista, é um dos melhores bairros de Santiago, principalmente para quem gosta de curtir a noite, bares, etc. Aqui também tem muitas opções para você comer no Pátio Bela Vista, onde a gente tá indo agora. E onde fica um dos restaurantes mais famosos também em Santiago, que é o pomalo água de chocolate. eu até pensei inicialmente em comer nele, mas eu que É bem caro. <risos> Mais caro do que o normal, porque qualquer restaurantezinho aqui já é caro. Esse então você não vai sair de lá por duas pessoas e deixar pelo menos uns 300 reais. Pesado. É. E além disso, aqui também fica a Latiascona que é a casa do. uma das casas do Pablo Neruda, que a gente visitou. É um passeio muito, muito legal. Uma casa museu. É, é a entrada também é salgadinha, mas. É um lugar que vale muito a pena visitar, é muito legal, já vem com a visita guiada em, em português, e é tipo um passeio que não pode faltar na viagem. Acho que foi o, um dos lugares que eu mais gostei de visitar até agora, foi o Atchascou. A Universidade São Sebastião. São Sebastião. São Sebastião. São Sebastião. É um bairro bem bonito, eu, eu acho que é mais... Eu vejo, assim, que é mais ou menos... Olha, tem um McDonald's ali! <risos> Importante! Eu vejo que é, mais ou menos, como se fosse a Vila Madalena de São Paulo. Sim. Vila Madá, Pinheiros. Vila Madá. Bonito em São Paulo. E aí, não vai abrir isso aqui? Os semáforos para pedestre fica verde mas os carros ainda podem passar, então... Confuso. para que o semáforo, né? Hoje eu não sei se vai ter muita coisa no Pátio Bela Vista porque, como já falamos em outros vídeos, é feriado aqui E feriado aqui realmente não abre já nada mostrou é, os estacionamentos Os estacionamentos ficam normalmente no subterrâneo Tem muitos, muitos motos por aqui Ali, ó, ali é uma das entradas do Pátio Bela Vista o Pátio Bela Vista vira o quarteirão, é bem grande e é das Aparentemente tem bastante coisa aberta. No feriado se fecha mercados, lojas, mas restaurantes, assim, algumas atrações turísticas ficam abertas. Você pode ver que é um lugar bem bonito, bem projetado para o turista, principalmente. Mas tem muitas opções de restaurante, muitas, muitos pratos típicos, pescados, churrascos, uma sorveteria, doceria muito gostosa também. Uma sorveteria com sorvete de pistache muito boa. É, um... E tem umas tortas que eu não comi, mas eu queria muito, porque <risos> parece incrível. Como em todo lugar, muita presença brasileira. Olha o um cavalo. Na verdade, hoje a gente tá indo pro Cerro San Cristóbal, que fica aqui atrás, é aquela montanha ali, ó. Mas a gente quis passar aqui pra mostrar. A gente não comeu aqui ainda, a gente já comeu no bairro, mas aqui dentro é tudo muito caro. Os restaurantes são mais chiquezinhos, tá vendo? é tão caro quanto a casa né? Não é tão caro quanto o, o, como a água para o chocolate, mas são carinhos. Como ele é um restaurante caro no né? Brasil? Alguns lugares para comprar souvenir. A gente correu muito para conseguir comprar souvenir. Achou que ia ficar sem ter onde comprar por causa do feriado, mas alguns aqui lugares mais.. Te é, tem uma pedra aqui que é muito comum, que é a lapis Lazori Então nesses um lugares que vendem artesanato você encontra bastante coisa feita com essa pedra. Também não é um artesanato assim muito barato. Ó, esse aqui. 10 mil pesos, um brinco isso dá mais ou menos uns 55 reais por aí. É um brinco simples, né? Mas é uma pedra bonita. É um, um souvenir legal também, pra você levar uma lembrança. Hum, olha, se tivesse aberto, eu comprava pra você. Tem, uma ali, tem? Quer um ali, bebê. Tem? um? Olha, Thália, tem aquelas estatuetas aqui. Você queria comprar pra gente? Vamos hum. ver. Este é de mármol, 5009. mil uhum. nove. são seis mil nove, creio. Não, é essa madeira? Nativa, Raulí. É do é sul de Chile. Pedra vulcânica, Sim. bacana. Está esse aí, mediano e mais grande. E maior. Esse é o restaurante que a gente falou com água para chocolate. Tá fechado, provavelmente ele só para o jantar, não sei, ou talvez seja pelo feriado. E tá bem aqui ó, só que ele ganhou todas essas vezes. Me que não, pedido. Estudantes bons e com preço não tão caro. Tem esse Cidade Vieja, uma sanduícheira chilena. Eu não, a gente não veio, mas a nossa amiga que mora aqui falou que é muito boa. A gente jantou naquele que galindo. Lindo. Que aí já são de comidas típicas daqui e tem um preço bem competitivo. Na verdade, foi nosso primeiro jantar e eu achei que era meio caro, mas depois eu reparei que era tão caro assim. O que acontece é o seguinte, os pratos são enormes. E não tem muitos turistas, as pessoas que frequentam aqui são mais chilenas mesmo. Tem porção de ostra, Então assim, de choux, se você vai pescados. comer um pescado, tipo um, um peixe, é, dá até pra dividir em duas pessoas, ele é bem grande. A ela pediu, qual que era aquele peixe que você pediu? Era um côngru, côngru, côngru frito. Cara, veio do tamanho do prato, era gigante era assim, o peixe. sem brincadeira, gente. Eu não sei como um filé de peixe consegue ser tão grande, mas... A gente decidiu comer aqui de novo Aqui todos os restaurantes que a gente foi Eles trazem um coberto Um pão, manteiga Às vezes uma, uma salsa E eles não cobram <música> Empanadas fritas, muito parecido com o nosso pastelzinho Camarão. Eu prefiro a assada. Eu acho a assada mais gostosa, muito mais diferente. Né, Pedimos um combo aqui pra compartir. Primeira vez eu comi sozinha. Vocês vão ver o tamanho dele. Olha isso. Acho que o que eu pedi era ainda maior, né? Hã? Acho que quando eu fiz era ainda maior, né? Era ainda maior o dela. Mas ó, dá dois piques. Do né? É, dois filés. Hum. Dá dois filés certinho. E mais as papas fritas. Bastante comida.